Sim, essas tarifas são declaradas normalmente, são despesas, despesas daquela campanha. São as tarifas referentes a cartão de crédito, a transferências DOC, TED, a cheque avulso, a talão de cheque, normalmente essas tarifas devem ser declaradas, são despesas das contas outros recursos, fundo partidário, fundo especial de campanha importante é que todas as despesas estejam ali contempladas naquela prestação de contas, até porque se você não lançar no final, você não vai ter compatibilidade entre os saldos, então é importante que você não esqueça nada para não ter a desaprovação das suas contas.